Deu algo de errado aqui. É necessário. Ai, minha cara. Ai, <risos> meu filho. Hoje, Oi, pra, pra começar, começar, Exu não, não é o diabo. diabo. Eu sou Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora mais um episódio da vida de El. Sexto episódio da nossa série Descomplicando, Descomplicando o Blé E o tema de hoje é Tipos de médiums O médium consciente, inconsciente E semiconsciente Você tá entendendo alguma coisa? Não? Então continua aí que você vai tá entendendo Antes de começar Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal E ativar o sininho E compartilhar E façam também na nossa rede Aqui do lado, o Instagram, sabe? O... Ou do lado. <risos> Eu vou estar deixando aqui, aqui. Bem no ABB. É, aqui, ó. De manhã. <risos> então, gente, é isso. Vou deixar a rede social aí no, no link. Aí na descrição. É só passar lá. E, e bora, bora pro, pro vídeo. vídeo. Bom, gente, o primeiro tipo de médium que existe é o consciente. O que é o médium consciente? O médium consciente é aquele que tem total vi visão ou audição... Do que está acontecendo enquanto ele está incorporado. As pessoas acham que porque é, elas estão ouvindo, ouvendo, elas têm medo de não estar incorporadas. Calma, você está incorporado. Se você não tem controle sobre o seu corpo, você está incorporado. Mesmo você ouvindo, ouvendo, tem pessoas que só no início são conscientes. E depois, com o tempo, vai indo de consciente para semiconsciente consciente. E no final se tornar inconsciente, que foi o meu caso. Eu comecei sendo consciente, eu ouvia o que algumas pessoas diziam. Eu nunca vi, mas eu ouvia. Mas, tipo assim, aconteceu alguma coisa com a minha mão e eu falava ah, Não sou eu que fazendo É assim, gente, tá? É normal. Você pode ouvir no começo, ou até mesmo você tendo 500 anos de santo, você continuar ouvindo. É normal. Cada um tem um tipo de psicológico, cada um tem um tipo de origem. é diferente da outra, cada um vai reagir de um jeito, não é todo mundo que vai apagar, não é todo mundo que vai ouvir, então se você tá ouvindo é, e se sente louco calma, é normal, você Mas tá tudo certo. vai dar tudo certo no final você é só consciente, por enquanto ou ou então, não, ou por tempo é indeterminado exato, então, o médium inconsciente, como ela já havia dito do que ela se tornou de um médium consciente até o inconsciente é, simplesmente você não sente nada você não escuta nada você não vê nada você simplesmente tem um apagão me volta do nada como oh meu Deus onde eu estou que... sou? <risos> quem sou <risos> quem sou o que ocorreu onde eu estava por que eu estava lá e de repente uau é onde eu estou Estou virada? chegar na cozinha ué mas como eu vim parar aqui mesmo <risos> Eu não lembro o que eu vim fazer aqui. Então, esse é o medo de inconsciente. Não, você não está com problema de, sei lá, de amnésia, sei lá. Sua mente... Você não é sonâmbulo. Pera, não. <risos> não se preocupe, você não está dormindo e chegando no lugar onde você não estava. Ah, lembrando também que o consciente, ele às vezes pode se lembrar de coisas da incorporação. Como ele ouviu ou ele viu, ele vai poder se lembrar depois. O inconsciente já não. O inconsciente não lembra de nada. E mesmo o consci... e mesmo consciente, tanto tem partes que o consciente pode lembrar de alguma coisa. E aí outras coisas a mente fala, não, isso não. Isso, isso eu prefiro que vocês esqueça. <risos> esse daqui não, esse não entra no... Rock. Hoje não é o dia. <risos> Hoje não. <risos> e o semiconsciente agora, como eu vou estar explicando para vocês, é o seguinte. Ele ouve às vezes, ou ele vê às vezes. Ele não é sempre que ele tá ouvindo, não é sempre que ele tá vendo e não é sempre que ele lembra. Então, tipo assim, ai, Isabel, Murilo, às vezes eu incorporo e eu ouço o que meu pai de santo falou pra mim no quarto de santo enquanto eu tava incorporada. Mas quando saiu pro barracão, depois eu apaguei. Normal também. Você não tem controle do seu corpo, então é normal você tá ouvindo ou não tá ouvindo, você tá vendo e do nada não tá vendo, mesmo de olho fechado médium consciente que vê, mesmo de olho fechado. É Fica aí a dúvida para nós, meros seres humanos. Essa mão. É o um bichinho. Você fez assim, aí depois você fez assim e assim. Tá bom. Tesouro do Egito. <risos> nhan, nhan, nhan, nhan. Tá bom, compreendeu. Gente, acho que deu pra vocês darem uma entendida aí do que que é o um médium consciente, o um médium semiconsciente consciente e um o médium inconsciente. As pessoas têm que parar de preconceito com as pessoas que são conscientes. Falar, porque você é consciente, então você não tava incorporado, tava dando EQ. Não, gente. Explicamos Mas o que sim. é EQ, é? tá no primeiro Descomplicando Black. Passa o lá. tá aí. É aqui, do seu é, lado. É no izinho, né? É. Aí vai, o vídeo fica rodado, e tá daqui desse <risos> lado, é de topo... Tá em algum desses cantos aqui, Vai, gente. <risos> Clica, assiste o primeiro Descomplicando Black, vocês vão entender o que é que dentro do Canon Blair. E eu tô, vou estar tá aqui falando pra vocês. Não fiquem de preconceito com quem fala assim, ah, eu lembro. Aí você fala, é. Né? Mas você, mas não vai você tá incorporada? Não, é normal, porque a pessoa pode ter ouvido, ela pode ter visto. Lógico que é assim, né, gente? Você é consciente, mas você não vai estar tá aqui incorporada prestando atenção na fofoca da amiguinha lá no canto. é né? disso, não é porque você escuta que você vai escutar. Exatamente, não parece porque... é ser cutrequeta. <risos> é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, Bom. até a próxima. Fiquem com Deus e com os orixás, é assim, a gente não vai falar mãe. nada dessa vez. Porque no último vídeo que a gente gravou. Ela também saiu atrapalhando tudo, então… Por que tá só <risos> E até a próxima, valeu, falou e tchau! E tchau!